Ah, Beleza, não, tô zumbi. pronto, tô pronto, tô pronto. Vambora, eu sou um zumbi. Paulo Geraldão, entra na casa, entra na casa. Vamos pegar, vamo pegar aqui na casa, pô. Não chama o zumbi. Fecha a porta. Fecha! Não não estoura a porta. porta. É Tchau! Ele tá aí! Ah! Matei ele! Matou, matou, matou! Ah, matou, zumbi. matou, matou, ah, matou, não, matou, matou. Vem pra cá, vem pra cá. Não, não tem como pra, ganhar. Não, como pra ganhar. não, você matou ele! Filhos. Ai, seu imbecil! Cadê? eu morri. Marque! Ah! Marquee. Ah! Marquee. Meu Deus, ah! Deus. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Que Ah! Ah! Ah! Ah! o que aconteceu comigo Eita. Batei. Que música de pornô velho. Uh, me ah, Vem cá, vai! Que <risos> idiota vocês de, <risos> de braço aberto! Morre, Springle! <risos> Meu Deus! Ai, ai! Vamos lá, vem! Vem eu pra dentro, vem pra dentro! Pessoas. Quem não for zumbi, vem pra dentro! Olha Corre! Springle, se liga! Tô aqui em cima, tô aqui, vocês! Olha aqui! Isso! Não, não tá jogando TTT! You don't say! Tá, eu vou deixar aqui! Vou deixar aqui! Se vocês sumira pra mim! Trax, será que você mata o Max? Max, salve a escada, não, eu ah. tenho um, um Olha aqui, olha lá! ele lá! Olha lá, olha lá! Ai, ai! Ai! Tó! Ai! errou ah, ah Ah! Ah! Ah, minha vida! Minha vida! Minha vida! Ah! Nossa, deu muito errado! Isso deu muito errado! Errou feio, errou feio, errou rude! Ali, ali, ali, ali! Olha ah, lá, lá, lá! Deus, cuidado, cuidado! cuidado. Ah, ah, ah! Ah Não! Não! Não! Não! Ah, ah, ah, ah, ah. I guess. Peguei uma shotgun e, e só. Peraí, eu tô ouvindo. Ele, ele tá querendo dentro da casa. Ah! Meu Deus, ele pegou o Springles. Ali, ali, ali. ali, ali. ali. Lá, lá, lá, lá, lá. Cuidado! Que porra é esse Springles? Não, eu não tô bem, eu tô bem. É. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ah, ai. Não, não, não, eu tô, não. Ele tá aqui dentro. Ele matou o Springles. Acho <risos> que fudeu, fudeu Ark. Que isso? Caralho, caralho, caralho, isso é muito ruim. Isso é um ruim Eu vi as cadê se mexendo sozinhas. Cara, estão em todos os lados. Ai, ai, ai, ah, tem, tá invisível, tá visível, tá visível. Ali, ali, mexeu, mexeu. Tem algum lugar? Ai, caralho, cadê? tá em mim, tá em mim, tá em mim. Ali, foi pra fora, vai, foi pra, vai, pra fora. Tá, vai. Ai, ai, ai, tá aqui embaixo. Corre, mais, corre pra fora. O tá tá aqui fora. desse cara aqui corre, é muito lento. Vai, vai, vai, vai. Pra onde, pra onde saída? Pra cá? Não dá pra você comprar em qualquer lugar? Ai, ai, ai, ai, ai, Mano, tô sem bala, isso é justo. Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Nossa! Nossa! A minha vida! A minha vida por um 3! Marx! Matei! Ah, caralho! Matei, matei! Sabe? Vai, vem, vem, vem! Tô correndo ali, ah, tô correndo ali! Mas sem bala, fica sem bala, deixa eu, ver se eu comprar mais! Não! Ah! ah. Não, não, não, não, não, não, não, não, não! não, Puta que pariu! Puta que pariu! Ai! Ai! Ai! Ai! ai Saiu! Sai de mim! Que isso, Nathan? Tô tá, tá, tá, tá. Borde, vou atacar com o pecado. <risos>